Sejam todos bem-vindos e hoje vamos falar sobre remédios naturais bom para sinusite, enxaqueca, revelando plantas medicinais para quem não me conhece, sou o Rogério do Sítio Sonado. Gente, enxaqueca não é fácil, hein? e sinusite piorou. Então, vou passar para vocês plantas simples de achar e fácil de fazer chá, esses chás aí, beleza? Muitas pessoas me perguntam sobre remédio, que, que remédio é bom para sinusite? E hoje vou passar para vocês algumas, algumas plantas Medicinais sinais que é ótimo para esse male. E sem enrolação, vamos fazer uma mistura de plantas muito eficaz contra sinusite, que seria alecrim, seria o de jardim, gente. Não confunde com outro alecrim do campo. Eucalipto, sálvia, malva e poejo. Vamos fazer o que? Usar essa mistura de infusão de 2 a 3 xícaras por dia. Derramar meio litro de água, fervendo sobre uma colher e meia de sopa das plantas, curando bem e picado. Tomar o chá sempre com própolis seria 10 gotas para 30% para cada xícara. Fazer também a fase mais atacada, na hora que estiver bem ruim mesmo. A inalação com a mesma planta duas vezes ao dia. A outra indicação seria alfafa, tansagem e poejo de duas a três xícaras ao dia por pelo menos 10 dias. Uma colher de sopa das plantas bem misturada para 300 ml de água. Ferver e filtrar tudo e beber. Bom, gente, espero que todos gostaram do vídeo. Se você gostou, se chegou agora, gente. Não esqueça de se inscrever no canal. Compartilhar com um amigo que está precisando de uma receita para enxaqueca, que não é fácil. Enxaqueca. Um remédio bom para sinusito e enxaqueca. Claro, gente. Revelando plantas medicinais. Simples para todo esse mal que vocês estão sentindo aí. Aqui é o Rogério de São Espero que todo mundo goste do vídeo. Até outro dia.